Então, Angélia eu estou com você. Estamos no Jardim Botânico de Recife. Nós vamos para o Jardim Botânico, que estava fechado há muito tempo aqui em Recife. E por conta do Covid-19, passou por uma reforma alguns anos atrás e a gente vai. É, Ah, é. dá é bom pra você. Obrigado. Ele toma ali, ó. Vamos entrar aqui dentro de bioma pra conhecer. Olha o pau-brasil. É a primeira vez que eu vejo um pau-brasil assim, realmente e grande. Não. E não. Essa é a origem do nosso Brasil, o nome do nosso Brasil. Calbrasília e Chinapa. Tá em semente. É semente. Que um bicho. Legal. Cai, cai tudo. Ó, oh, fica seca, seca ele. Aí bota um e seca as de água. Bem legal isso aqui, ó, que tá é numa trilha. É não, acho que é a abelha ou... Quem sabe o que é isso, aí Gente, diz pra gente o que é. Vai, gente. Só Filha aqui. É bem aqui, bem. aqui, <risos> <Vira> aqui. <risos> Muito legal que a trilha, ó. A faz uma trilha. O clima aqui é bem úmido, é né? Bem úmido. Mas é gostoso, assim, a experiência aqui dentro da... <risos> Muito bonito aqui, ó huh? Os olhos Muito hum. ah, tá caro hum. que você vem Ficar aqui, ó A tartaruga Que linda Olha a cabecinha dela é. Um, Onde? Onde? Um. Um. Você vai saber uma gotinha Gente, estou apaixonada por tade... Tartago Tartago Estar já teve um Foi. Onde ela era? Naná E gente, debaixo dos nossos mavos tinha uns túnel E ela entrava e, e, e a mamãe tava os buracos com pão Ela ficava perto do filhos E fios. deixava, às vezes, um laço assim de algumas coisas meio pretas, meio esquisitas e sujas e. Nada agradável. O que, é que ela gostava de comer mesmo? Era alface, manga, tomate. Tomate. Era igual a mim. Só que assim, Naná, a expressividade emocional dela era quase zero. A gente naná. Tinha Era um filhotinho, assim. É, e ela tinha pintinhas assim, vermelhas. É legal ficar com o um contato, assim, ó, cercado de natureza. natureza. Não, não espaço muito. É, é é. Ah, que um folha Não, pode sair açaí. Quem quer açaí? açaí? Bora ver se a gente achou açaí. Olha legal. Olha que legal. O homem ocorre erosão, hum, lixiviação, lixiviação e desertificação. O que é? Quando não tem uh, plantação, vegetação, o que, o que acontece? A areia, a água leva, a água leva, a água leva então a assoreamento. Você vê com mais perto do rio, fica o rio cheio de areia, tá vendo? E fofo! Vai vender aqui! Ah, são as formiguinhas levando a folhinha. Uau, interessante, né? Muito lindo! Que parece. É isso mesmo. Olha só. É. Ah, vou lhe que falar. Aqui é o Jardim Tropical, espaço que finaliza a área de visitação do Jardim Botânico do Recife. Destaca plantas dos trópicos utilizadas em projetos paisagísticos possui exuberância sendo destinado a momentos de contemplação fiquei um o saco deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o saco é, tá Olha, mim é muito característico aqui da floresta né, gente é. Um barilho gostoso. Achei é interessante essa árvore aqui, ó. Mescla de cheiro. Produtos da natura utilizam ela. Cheiro de quê? Botânica. <risos> ah, um cheirinho bem especial. Hum. E um espaço para relaxar. Pode então, tá esse espaço aqui é pra família. Fome. Esse é isso, chegando na hora de comer. Já chegou, né? Faz tempo? <risos> isso. Cara com fome. <risos> Sem fome. Hum. Só rindo. Não, eu essa É sobrancelha. Agora, triste. Com raiva. Ah, eu consigo. Sobrancelha minha, que é a marca. Agora, chorando. Eu sou tímida quando dando vou te chorar. Eu fico me escondendo na pele. <risos> É... Eu vim de passe pra alguma coisa, né? Porque tem uma parede de passe pra alguma Shine. É shine. Shine? Ah, tá. Que vergonha. É... Você está me achando É? É. Gente, estamos voltando agora pra casa.